Este carro apareceu na minha vida, e acaba por ser um episódio engraçado. Eu andava à procura de um Corolla Coupé. Normalmente, aqueles Corollas Coupés que nos vêm à cabeça são o kp 25 ou o kp 35 Por volta de 2008, 2009, esses carros já eram bastante maduros, já estavam bastante podres. E curiosamente, a minha mãe descobriu este carro. Através de fotografias, ela percebeu e mostrou-me que era o mesmo carro que eu andava atrás. E, curiosamente, passado um mês, um mês e meio, o dono deste carro, por razões de saúde, teve que colocar à venda e, basicamente, não perdi a oportunidade. O preço era adequado, o estado do carro também não era nada de, de outro mundo. Era um carro antigo, com algumas coisas a fazer e acabei por comprar. A paixão pelos Corollas nasce uh, desde muito cedo. O meu pai teve um Corolla KP11, que na altura era a primeira versão do Corolla que saiu a seguir ao Toyota Pública, uh, e o Corolla saiu como Toyota 1000, e o meu pai na altura tinha um 1100, uh, que eu ainda tenho de fotografias desse carro em bebê, e lembro-me do carro, tenho vagas ideias, vagas memórias do carro. Uh, entretanto, o meu pai acabou por vender esse KP11 e comprou um KP30 Coupé, um, e, basicamente, a paixão dos Corollas nasceu aí. Quando eu comprei este carro, um, o diferencial dele estava completamente destruído. Não pelas razões que normalmente acontece, mas este carro tinha mesmo o autoblocante dele, que é um autoblocante aberto, um, tinha, tem mesmo um, basicamente ele está seguro por uma cavilha e com a idade essa cavilha partiu e aquilo desmontou-se tudo o desgaste que aquilo deu ao Opinião e à Croa basicamente destruíram o grupo cónico. Uh, tinha algumas ferrugens, algumas amulgadelas mas no fundo era só, era só este tipo de problemas mais, mais fáceis de resolver, não tinha nada crónico estava mesmo todo impecável, a pintura tinha alguma idade bah, era um carro com alguns 20 e tal anos, portanto nada de especial eu comprei este carro 15 de janeiro de 2011, fez agora 10 anos que eu comprei e passado um ano quase de eu ter comprado eu tive um acidente com ele numa passagem de ano, apanhei gelo na estrada e basicamente o carro tinha suspensões, tinha os amortecedores completamente nas lonas, tinha molas cortadas e basicamente eu não consegui segurar o carro à velocidade que ia, perdi o controle do carro. Um, e acabei por me despistar. Entretanto, já em 2012, decidi recuperar o carro, comecei a comprar muito material, mas infelizmente Capôs, guarda-lamas, faróis, para-choques, já eram muito difíceis de encontrar, isto em 2012. E com o carro praticamente já pronto no pintor, porque depois de tudo o que foi chassi foi tudo arranjado, eu decidi arriscar e perceber se conseguia arranjar material do Trueno, não porque eu seja fã de Initial D, ou, ou não, não, tem, não tem muito a ver com isso, foi mais numa da necessidade de eu ter, ter o carro pronto, e se eu tivesse feito um Levin, provavelmente ia ser um Levin igual a todos os outros Levinos. E então, aliado à falta de material, esta, esta vontade de ter um carro único que não deixasse de ser um carro original fez-me procurar o material do Trueno aí com os conectos que eu tinha na Europa e nos Estados Unidos acabei por comprar facilmente os guarda-lamas, o capô, os faróis e a Toyota Portugal ajudou-me bastante também com pessoas que eu posso dizer, o Rubén Dordio, o Rubén Oleiro, o Nuno da recepção da Avenida da República pessoas que neste momento são minhas amigas elas ajudaram-me a conseguir muito do material original da Toyota, vindo do Japão. E num espaço de um mês, um mês e meio, consegui reconstruir o carro e ficou um Trueno, que também é um fase 2, portanto ele passou a ser um Trueno fase 2, era um Levin fase 2. E as alterações todas que ele tem, no fundo são alterações que repõem o material de origem, mas com uma performance ligeiramente superior. Um, portanto, não mudei assim nada de especial no carro. A pintura continua a ser um preto, um preto ligeiramente diferente, mais com tons de bronze, e ficou original, que é... ficou original e ficou único, e portanto algo que, de alguma maneira, eu valorizo bastante. Ao longo do tempo um, e com a, com a reconstrução do carro em Trueno, mantive o original. Entretanto conheci várias pessoas, um, especialmente uma delas em especial que é o Flávio, da TRS, que é uma oficina que trabalha só com carros japoneses. De alguma maneira fez-me perceber que o potencial do carro existia, não para peões, ou para rallies, ou para rotundas, ou para drift. Não é esse o meu espírito, nunca foi, até porque é preciso ter um kit de unhas uh, razoável. Eu acho que não tenho, e portanto mais vale ser humilde e dizer que não tem. Um, mas no entanto eu consegui explorar, e acho que consegui explorar de alguma maneira o potencial deste carro na pista. Este carro também tem um historial muito grande de circuito, apesar de ser pouco conhecido. E portanto, quando conheci o Flávio da TRS, comecei a fazer alguns upgrades no carro. Tive o motor original do 16 válvulas com ITBs. Um, neste momento já tenho um 20 válvulas que têm ITBs de origem. Um, ambos 4 AGEs 1600, portanto, sempre para manter o traço original do carro. E com o Flávio eu acabei por um, potenciar aqui um bocadinho e fazer aqui um conjunto de alterações. No que é que isso se traduziu? Traduziu-se a conhecer um grupo de pessoas que frequenta track days com carros mais ou menos clássicos, sempre num espírito super amigável e sempre no divertimento. Ou seja, o objetivo é ir à pista, fazer umas voltas e comer uns grelhados à hora do almoço e estar tudo bem, não é fazer tempos e tentar fazer dois minutos no estrelo, nem pouco mais ou menos. Conheci mais amigos, por exemplo, às quintas-feiras em telheiras, que eram a RWD Classics. Onde basicamente toda a gente tinha carros antigos, tração traseira parava. O próprio clube A86 Portugal, não sendo um clube oficial, estamos a trabalhar para isso. No fundo, o objetivo é unir as pessoas em torno deste modelo, criar o convívio, a amizade, e potenciar a troca de peças e material para restauros ou outro tipo de alterações. A história deste carro acaba por ser bastante curiosa. Era um carro que em 2001, 2002, provavelmente era comprado por 800 euros, 700 euros, e eram usados para e coisas do género, e rallies piratas, e eram estampados, e eram mandados ao lixo. Depois começaram a ficar mais raros, e eu acho que com a raridade, começaram, começaram a ter outro tipo de valor para as pessoas que os procuram. Para todos os efeitos, este carro acaba por ser um ícone dos rallies em Portugal. Temos o Jorge Ortigão, que correu com ele, entre outros pilotos, acabaram por tornar este carro famoso em Portugal. Ele é famoso no mundo inteiro, mas uh, há países e países. Em Portugal, uh, os rallies acabaram por tornar este carro, este carro bastante conhecido. E eu acho que foi só a raridade dele que, que acabou por fazer com que o valor e a importância dele se tornassem maiores. Uh, tu deixas de os encontrar na rua, deixas de os ver. Os que aparecem, aparecem com algum historial ou aparecem já restaurados para influenciar o valor. E tu ou agarravas um em 2008 2010, por 4.500, 6.000 euros, para restaurar e para ficar, ou para fazer negócio, porque depois aí todo, todo o mercado nacional dos AI-86 acaba por, por, por expandir e acaba por, por inflacionar, porque não se encontram, quem os tem não os vende. O clube português de, do a 86 do qual eu faço parte, uh, tem um conjunto de membros, devemos andar por volta dos 120, 130 membros ativos no clube, Nenhum deles pensa em vender o carro, não pelo valor comercial, mas pelo valor sentimental que os carros têm. Uh, estes carros têm uma mística especial, que, é, que eu acho que é isso que valoriza efetivamente o, o modelo. Uh, eu não conheço ninguém que tenha entrado dentro do meu carro e que tenha ligado, dado a chave, ligado o carro e andado um bocadinho com o carro, que não sentisse uma espécie de um, de um feeling, aquele feeling que nós temos para quando é quase o mesmo, isto pode parecer estúpido, mas é quase o mesmo feeling que tu tens quando entras dentro de um Ferrari ou dentro de um Lamborghini. E o mais engraçado é que toda a gente diz, isto é um Corolla, como é que um Corolla dá este feeling de condução? Portanto, acaba pois, por ser também influências do drift, influências do initial D, tudo isso combinado e com a raridade do modelo, acaba por inflacionar e tornar este carro um ícone. <música> Desde que eu tive o um acidente com o meu carro, se há uma coisa que eu percebi é que o carro em si não te liga às pessoas, sabes? a paixão que tu tens pelo carro é que te liga às pessoas. E eu por momentos pensei em desfazer-me deste carro, mas depois pensei através dos amigos etc. Eles disseram, pá, não desistas, o carro é, é perfeitamente recuperável. E a partir desse momento, a partir do momento em que eu percebi que precisava de peças e precisava de conectos, e comecei a conhecer pessoas nos Estados Unidos, pessoas na Europa, pessoas no Japão, pessoas na Malásia, o carro acaba por ser uma espécie de desculpa para tu te ligares às pessoas porque no fundo aquilo que te liga é a paixão que tu tens pelo carro. E, pá, e no fundo, isto é, acabas, acabas por perceber que o mundo é muito mais do que aquilo que normalmente vivemos aqui em Portugal e as pessoas que conhecemos e é muito mais do que isso. pai há montes de gente com estes carros que pode-te ajudar, que tu podes ajudar e é muito engraçado. Foi o carro, conheci pessoas, essas pessoas mostraram-me que eu podia de alguma maneira comprar algum material para repor o material de origem e aumentar a performance do carro. Comecei a fazer alguns track days, fiz alguns track days, realmente diverti-me bastante, mas nesta altura e com a minha idade, não é que eu seja velho, mas chegas a um ponto em que tu só queres andar à vontade com o carro, sabes? Então, basicamente, algumas das coisas que eu fiz, estou a desfazer, estou a reverter algumas das alterações, por outras alterações menos Tcharam, para manter o traço original do carro, simplesmente para poder andar na rua e, no fundo, o objetivo é poderes ir a encontros de clássicos, ires ao Sintra Clássicos, ires ao Que Clássicos, ires ao Évora Clássicos, que são encontros de, pá, de carros antigos, que, que não têm não tem, não tem nada, nenhuma componente de, de, de track day associada, e divertir te estar com os amigos, passear, fazer umas voltas, e andar à vontade, sem, sem ter que andar preocupado com uma alteração que chame mais a atenção e que ponha-me de alguma maneira numa situação em que eu não quero estar.